Udah habis Jadi memang Is that... Nanti Seperti yang kita bicarakan tadi este caso aconteceu na Malásia. Um grupo de amigos estavam em um estacionamento numa resenha em um assunto sobre vida após a morte. Um dos jovens disse que sonhou com o um dia de sua morte na noite anterior. Assunto encerrado, cada um seguiu seu rumo. <risos> Querida, dá uma batalha! Nas imagens vemos um deles sozinho em sua casa. Ele se dirigiu ao banheiro para tomar um banho. Foi quando de repente ouviu um barulho estranho: Ei. Tchau, Não, é? Talvez tenha sido um de seus gatos. E lá foi ele atender o telefone. Foi quando recebeu a triste notícia de que seu amigo, que estava agora há pouco com ele no estacionamento, havia morrido em um acidente. Foi um acidente. Neste momento eles lamentam sobre o corpo do amigo, uma prática comum no país que é levar o corpo para casa e ficar com ele após três dias antes de enterrar. Okay. De madrugada, despertou com o som de porta abrindo. Ela foi ele investigar. Bom, parece que está tudo bem. Ele acredita que deve ser apenas os vizinhos de cima. Ah! Ao se deitar, ele começou a sofrer uma paralisia do sono. Bom, parece que temos companhia. Sim, o corpo de seu amigo se levantou. Achando ter tido apenas um pesadelo, foi tomar mais um banho para aliviar a mente. Isso não foi nada bom. Por isso que você jamais deve guardar um cadáver dentro de casa. Imagens extraídas da Deep Web. Uma câmera de segurança instalada no quintal fez os pais descobrirem por que as crianças só utilizavam um dos balanços. Tinha um momento em que os dois brigavam por um único balanço, mesmo tendo um vazio logo ao lado. Mas nem tudo que uma criança vê, os adultos podem ver. Sim, a câmera pôde captar um fantasma ocupando o balanço esquerdo. Um senhor veterano de guerra norte-americano gastou 5 milhões de dólares em pesquisas para descobrir o local onde seria mais possível de se encontrar um pé grande, segundo suas características descritas em milhares de relatórios amadores e oficiais do governo. Diante disso, ele descobriu que há uma região em uma floresta isolada no Canadá onde a criatura poderia ser encontrada. Por meio de um drone silencioso, ele começou a sobrevoar a região. Foi quando ele captou uma estranha criatura andando na neve. What the world? What what is that? Oh, that's incredible! What? Será que é ele? Veja como ele anda feito um homem. É uma criatura peluda e de alta estatura. De fato essa pode ser a prova que faltava. já comentei com vocês que os demônios da Indonésia são os mais terríveis, pois após o primeiro dia de possessão, eles começam a decompor o corpo da vítima. Neste vídeo vemos a bruxa em mais uma empreitada. Ela tenta arrumar uma forma de libertar a alma do pai desta jovem. Ele ficou assim após 20 dias possuído por uma entidade maligna. Em alguns trechos do vídeo, a vimos amamentando seu próprio pai. Mas por qual motivo? Bom, um demônio querendo matá-lo aos poucos fez com que qualquer alimento se transformasse em fezes em sua boca. Menos o leite materno, haja vista que ele não tem poder sobre o que vem do corpo humano. A primeira camada de seu corpo já foi comida de bichos, ou seja, a primeira camada de pele o deixando em carne viva. O próximo passo serão os músculos e assim sucessivamente até esfarelar os ossos. E vemos um homem andando pelos corredores de seu apartamento quando nota a presença de duas mulheres estranhas na sala de estar. Um dia ele estava sozinho e as portas trancadas, ninguém poderia ter entrado pela janela já que, já que o mesmo reside no quinto andar, foi quando de repente as mulheres avançou sobre ele. A cúpula de investigadores do paranormal foi até um cemitério investigar o outro... túmulo. Sua mãe deixou flores e uma boneca da Barbie, que ela não largava por nada enquanto viva. Inclusive, caiu junto com ela na piscina. Os jovens começaram a invocar o suposto demônio contido na boneca, mas nada aconteceu. O alma desta menina, desta boneca, mova-la de novo, queremos ver -te. queremos comunicar contigo. Quiero que tu poder oscuro, de energía oscura, se mueva y se manifieste. Pero no por mucho tiempo. Queremos que te manifiestes. Bueno, oh, ¡La puerta, la puerta, la puerta! ¡A mí la abrió, puerta, güey! puerta, güey! ¡Se abrió, se abrió, se abrió! güey! ¡La muñeca, güey! Esto fue ahora la muñeca, Eu Estaba cerrada eso, güey. ¡Ah, oh, la puta! Ay, estoy cagado, güey! ¡Estoy cagado, güey! Sim, parece que a boneca abriu a porta. A porta, a porta, a porta, a porta, mira, porta, a porta, a porta, a porta, a esta a porta, cerrada, esta cerrada amigos a porta, a a se movió, chico! Se, se a a madre! Wey. Com isso já sabemos o que causou aquele acidente, por isso é sempre bom consagrar e benzer cada objeto que chega em sua casa. E a seguir vemos uma estranha criatura metade peixe e metade cranguejo. A criatura teria sido pescada no mar da Itália e acabou virando atração entre os pescadores devido sua aparência exótica, até então nunca antes relatada, tão pouco catalogada pela ciência. It will be O que é que O que seperti yang kita bicarakan tadi